Um aquecimento, vocês de casa façam com a gente. É, vamos ficar de pé. Vai de pé. Ai, Jesus, não de de um tem de, de pé. De vamos pé. Lá. <risos> é, primeira coisa: ó! Ombro, ombro, quadril, quadril, ombro, ombro, quadril, quadril, ombro, ombro, quadril. Quadril, tudo bem? Agora vou juntar mais perna, ó. Ombro, ombro, quadril, quadril. Perna, perna. Ombro, ombro, quadril. Quadril, perna, perna. E agora, para terminar, ombro, ombro, quadril, quadril. Perna, perna, palma, mão. Tá? Então, ó. Ombro, ombro, quadril, quadril. Perna, perna, palma, mão. Bem pra tela, tá? Ombro, ombro, quadril, quadril. Perna, perna, palma, mão. Muito bem. Agora, na hora da mão a gente vai colocar um som, tá? Então, isso aqui, ó. Ombro, ombro, quadril, quadril. Perna, perna, palma. Qualquer som que vocês quiserem, tá? Vamos lá. Ombro, ombro, quadril, quadril, perna, perna, palma. Ombro, ombro, quadril, quadril, perna, perna, palma. <risos> Bom, <dá uma risos> vamos fazer isso aqui, ó. Parou, descansou um pouquinho Para terminar, a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer um M Mas vai pensar que esse M está entrando no corpo Por dentro, então fazer o seu corpo expandir, como se, o seu, sabe, o corpo energético aqui tá maior, é você grandão aqui, tá? Você em casa também. Então, quando for fazer o M, pode ir trocando de nota, Isso, a gente abre aqui o braço pra imaginar que tá maior, tá? Aqui também, tá hum... ó. Ah. Hum... Mais uma. Fecha os olhos um pouquinho. Só para sentir a vibração desse trabalho no corpo. Faz uma respiração profunda. Vão bater? Vão bater? Vão bater? Quem que, quem que, quem que chama a palma? Camila, tá vai lá. Tá, tá bom. Merda! É muito ver isso depois de tanto tempo, não? O que seria esse filme hoje, né? Exatamente. Quanto ver material. Ver. Mas ele ainda é muito hoje, né? Eu achei assim, é. uma coisa louca ver ele. Ele tem coisa coisas lá, cara, de né? cinco séculos, né? É. é. Eu lembrei muito vendo... Tanto vendo A Máquina do Desejo, o filme, no, não é tudo verdade, o filme sobre oficina, é, quanto agora vendo essa, esse filme que abria a peça. Lembrei de uma direção sempre do Zé, assim, que eu sempre ia incorporando vendo esse filme, que era uma direção de coro dele, assim, de força de coro, da gente sempre buscar o, o que, que com o que que a gente estava chegando naquele dia né o que que movia a gente naquele dia o que que a gente desejava com o que que a gente estava entrando assim né enquanto indivíduo ou enquanto coro e com quem né quais as alianças do dia assim eu fiquei morrendo de vontade de ouvir agora ah é a única saudade que eu tenho de gente acabava esse vídeo e uma emoção coletiva absoluta. Acho que é a coisa que eu senti um vão agora, foi isso? Durante... Sempre que se olhava, não era Cafira? Hã? Sempre que se olhava nesse momento. Exato. Oxum e Açã, a gente faz um trabalho ali para entrar. E, <risos> e durante, tinha uma... Durante também, né? o vídeo também, né? Tinha a reação do público quando aparecia algumas figuras, algumas imagens específicas. Sim. Quase como se a gente estivesse já esperando, é como se fizesse parte do vídeo, né, a memória. Sim. Eu não eu tinha visto essa versão. Reza também, né? Uma reza. Sim. Hum, faz junto. Eu não tinha visto essa versão e eu, eu lembrei agora assistindo da primeira vez que, o vídeo, que a gente viu o vídeo que foi na estreia. É, no Sesc a versão primeira, né, que foi que foi quando o vídeo aconteceu com o público e a gente tava ali naquelas arquibancadas do na, na, no, no mezanino, como é que chama aquela parte de cima do SESC Pompeia, que a gente ficava antes de entrar nas caravanas, dentro daqueles, dos camarins, a gente assistindo aquilo, eu, eu lembro como que foi determinante, para pelo menos pessoalmente, para a concentração, para entrar para a caravana, assim, tipo... E agora, vendo uma versão que eu não tinha vista, porque eu saí é, antes dessa versão do de agora, de um ano atrás, é, me trouxe de novo essa memória. Essa versão, eu acho que ela estreou é, no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes. E você falando, eu lembrei da emoção que foi. É uma, a primeira que aí a gente também viu de novo naquela imensidão da Cidade das Artes. E foi de chorar mesmo. Realmente foi um, uma substância assim, para entrar em cena muito potente. É muito emocionante mesmo essa versão. É, eu, tá, eu lembrei de cara dali, da Cidade das Artes. Dessa, dessa primeira coisa, né? Bom, é, essa é a primeira de uma série de sete lives sobre o processo de criação de Roda Viva que a gente vai fazer. As lives vão acontecer ao longo dessa semana, sempre às oito da noite. É, a, a gente pensou em traçar uma pequena linha do tempo, assim como ponto de partida, que vai desde 68, que é a primeira montagem da peça, é, e acho que aí tem três marcos que são o surgimento dos coros no trabalho da companhia a importância do coro dessa força política é, coletiva a, a ruptura dessa separação palco e plateia né esse coro que ainda que esteja no palco italiano invade contra a cena e pega e, e, e fala e cospe na cara da plateia é, e a perseguição política é, que a peça sofreu, né? é, Enfim, a, as invasões ao teatro, a violência, tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre, e a interrupção, então, da, das encenações de uma peça que era um sucesso absoluto. É, de 1968 para 2017, 50 anos do Rei da Vela, a companhia ainda, uma parte da companhia ainda totalmente imersa no Rei da Vela, e uma outra parte do coro já fazendo primeiras leituras de Roda Viva. 2018, o ano dos nossos ensaios e da nossa estreia, é, a, é, a transposição do, do formato Roda Viva, palco italiano, sendo transposto para pista de oficina, quer dizer, todo um desenho muito forte que existia, né, do, do coro, do, do coro em V, como é que a transposição do próprio texto, né, como foi um trabalho de coro também durante os ensaios de construção, é, todo o cenário político que a gente atravessou ao longo de 2018, as eleições, aquela pré-estreia, ensaio aberto do primeiro ato que a gente fez no teatro, que era uma coisa quentíssima, é, o coro de 2018 se confrontando com essa instituição idealizada, que era o coro de 68 também, e o coro de 2018 se assumindo, se descobrindo né, como um coro outro também. Ah, o público atuador, aquela presença do Zé no público, dirigindo o público, é... é o caderninho de notas do Beto, assistente de direção, né? A peça sempre assim sendo polida, né? Ah, o desejo claro do Zé de que fosse uma peça de grande público, de muita gente, de público presente, de gente junta, de público rindo. Ele queria muito isso, né? Ele estava ávido por pelos comediantes da, da companhia, enfim, e uma clareza muito muito linda que ele tinha, né? de que era um momento de sermos muitos e estarmos juntos. É... E aí os dois anos que a gente ficou em cartaz, né? desde a estreia no Sesc Pompeia, em dezembro de 2018, até a nossa última apresentação, que foi em 31 de janeiro de 2020, no Teatro Municipal, aquela noite inesquecível e passando por... É... Enfim, uma coisa quase ininterrupta em cartaz, né? no Teatro Oficina. E aí, Sesc. Sesc Santos, Sesc. Então, aí, de novo, a gente teve que transpor de novo a peça para o palco italiano, né? Teve essa. <risos> para ir para os Sescs, para ir para a Cidade das Artes, para o Municipal. Então, enfim, esses foram os pontos que a gente conversou um pouco para. Pra junto com esse filme de abertura a gente a gente é, se enfim se inspirar e começar a falar desse processo e aberta a roda viva Ah, então acho que vale a gente começar pelo processo de pesquisa que a gente fez nesse primeiro coro. Enquanto o coro do Rei da Vela estava fazendo peça, a gente começou a fazer uma pesquisa sobre o que, que era a Roda Viva, a fatídica Roda Viva, uau, que vamos montar, e a gente ficou em pânico a Eca, a Isabela pode ir a Cacá e o Ciro podem trazer isso comigo aqui, a Clarice também tava. enfim, acho que a maioria aqui, né? E... e foi muito louco, porque a gente liu, leu muitos relatos, era uma peça que, enfim, está no imaginário do teatro brasileiro, na né? história, eu estudei na faculdade, né? Tipo, a gente culta falar de Roda Viva sempre. Então, eu lembro bastante de ler o Zé falando sobre o coro que revolucionou o teatro brasileiro, o coro que começou a existir, que começou a existir no teatro brasileiro, que trazia em si todas as revoluções, e isso marcava a gente, né? Nossa, uau, como que a gente vai fazer essa peça em 2018? É, como que a gente vai... E a gente pegou o texto do Chico e começou a fazer as leituras e não tinha nada de revolucionário no texto em si, puro, na, na cabeça da gente naquele momento. Era muito engraçado, que era um alto, uma peça super popular e, e, e super simples, assim, né? Super, um teatro super simples, bonito, assim mas que não, não trazia na, na cabeça da gente aquele imaginário do que era a Roda Viva em 68. Assim. Então, acho que isso foi o primeiro impacto é, que a gente teve junto. Como que a gente vai fazer isso? A gente lia, lia, lia, e a gente tentava é, trazer a, a, os sentidos disso. E, e foi ótimo porque esse sentido começou a existir depois que juntou todo mundo de fato, depois que a gente começou a dançar e cantar, depois que a gente começou a reinterpretar o texto para agora. E, sobretudo, na, na primeira abertura, na, na primeira, no primeiro ensaio aberto, que foi quando chegou o público e que a gente entendeu, ah, não, essa peça vai acontecer. Foi a chegada do público que marcou para gente que a peça ia, assim, acontecer. E, que, e foi, eu acho que foi quando o Zé falou que a gente tinha superado o coro de 68, talvez. Não lembro quando foi esse momento. ele demorou mais para falar isso. Teve eu esse nem momento, tenho na né? minha memória esse momento, ele falou <risos> isso. Teve, <risos> teve claro. esse momento. É, não, com eu certeza não foi nesse ensaio. Nesse ensaio não, não, foi não. Não, não, a, a peça estava peça bem quente, tarde. bem lá na frente. Mas, mas, eu acho que assim, a, a peça, ela é uma peça, já era uma peça. Quando a gente decidiu fazer o Rei da Vela, engraçado que foi o um primeiro passo assim, eu acho, nós como grupo de fazer uma coisa que era realmente, que a gente sabia que era comercial pode ser tudo, pode ter sido a revolução do teatro brasileiro mas eu sabia que era comercial, que era uma coisa de público, de grande público e Roda Viva também eu sabia que era uma coisa no um bojo, que as duas estavam meio juntas, quando a gente começou a fazer o Rei da Vela Imediatamente, até no, no, quando a gente negociava com o Sesc, ele, o próprio Sesc falava de, de Roda Viva, as pessoas Era, falavam RV1, agora RV2. Tem que fazer Roda Viva, agora tem que fazer Roda viva. E foram as peças que a gente deu um passo assim, de fazer um, um teatro, um teatro, não digo só popular. Quer dizer, a peça Roda Viva já era popular pela história, muito pelo Chico Buarque também, porque o Chico Buarque é uma estrela, é muito popular, e, a, e todas as peças dele são peças de, de grande público. Né? Todas as peças que, que você faz, uma peça do Chico Buarque, tem muita gente assistindo pelo Chico Buarque. Aí, quando a peça é uma montagem que dá certo, que é no caso de Roda Viva, que a peça em si... né a gente lê uma pecinha um, bonitinha, um alto bonitinho assim, não é uma coisa assim que, que mexe, não é o rei da vela que o texto você lê e o texto já é uma coisa que te sacode, era uma peça que era, era bonitinha e, e eu sabia que dali ia nascer uma coisa a partir do coro, a partir da, da encenação, pela experiência também de ter vivido, é, várias montagens e várias montagens com couro, né, e saber que o trabalho de couro é, tinha crescido muito no, no oficina, o trabalho musical tinha crescido muito com músicas conhecidas, assim, é, é, já era uma peça assim a, a nossa pretensão quando a gente fez essas peças, quando a gente tocou essas peças de novo, já era de chegar um, a um grande público Sabe, já era de, de romper uma, uma, uma, qualquer barreira que ainda houvesse é, entre, o, entre o grupo, entre o trabalho do teatro-oficina e o grande público. Né? É, apesar de a gente ter outras peças que, que atingem bastante público, e tal, mas era uma, era, já era uma tentativa disso. Né? A gente vinha já com, com peça de sucesso. A gente não, não vinha com uma peça para uma descoberta de uma peça que vai ia ser um sucesso depois. Não, a gente sabia que já era peça de sucesso. Eu acho que esse dado é um dado muito importante para a gente levar em conta, assim, é, que não é, não é, não foi uma coisa assim aleatória. É, mesmo o sucesso de Roda Viva é, foi uma coisa assim. É, a gente sabia que isso poderia, que isso iria acontecer de alguma forma. E quando a gente falou, vamos fazer, porque é a hora da gente também né, mexer mexer e chegar um grande público, um público dito burguês, um público que paga pelo, pelo teatro, essas coisas assim, que é, é muito importante isso. O Chico foi fez... Um passo, um passo importante do Oficina. O Chico fez a Roda Viva também, até inspirado em certo sentido no, no Rei da Vela, né? Porque o Chico assistiu o Rei da Vela e aí ele sacou que era o, tinha que ser esse tipo de teatro, né? O, chamou o Zé para fazer a encenação da peça né? e ambas as peças também são é, é a, a ascensão e a derrubada do, do rei, né? Agora eu acho que tem uma coisa bem interessante nisso assim desse sucesso de público que foi as nossas conversas assim de ser um momento que o teatro era muito importante assim, das pessoas querer quererem ir, estarem e tinha uma coisa assim da atualidade, da gente estar tá sempre atualizando o texto e tinha muita co coisa acontecendo no cenário político, que ele sempre entrava, então ali entrando, assim, a gente ia atualizando no dia. E todo mundo ria de uma catarse de da risada daquela tragédia que estava acontecendo que eu acho que é uma coisa que tem a ver tanto com 2018, 2019, entra em 20, agora, bom, se fala. E, mas que tinha também a ver né com essa urgência também que rolou em 68, assim. Eu lembro muito dessa surpresa, assim, de não par, não parava de vir público. A peça não, ela não estreava, era uma coisa impressionante, assim. E o cenário político também não estreava e ia entrando, assim. Inclusive, ia tendo muito... uma mudança de perfil do público, né? É. Sim, vinham levas de público diferente, né? E esgotavam um certo perfil. De repente, começava a chegar outro tipo de gente. É, exatamente. Eu lembro muito do Zé, na angústia né? pela, pela busca messiânica do coro. É tem uma fala muito boa que era que, que para ele sim o lance era que, que o coro de 68 ele tinha o tempo encarnado no corpo e aí ele quase que gritava assim que era isso né não era exatamente nada além disso e isso é tanto teu tempo encarnado no corpo né E aí aás falou isso né no começo que o couro tinha tanta potência ele trazia tanta potência Samuca tá, que tá no filme né no Máquina do Desejo, eu vi pela primeira vez, eu vi ele, né imaginava ele, imaginava e vi não vi se Silvinha, que é uma coisa que eu ainda imagino, imagino, imagino. e tá que está no Rei da Vela. Não, mas ela apareceu, mas eu queria acho, ver ela, ela assim, a, a eu acho que ela aparece é. no Galileu. Eu Sim. não reconheci, porque tudo é. é tão rápido, nem me reconheci, e aí... Tem uma coisa muito forte que é assim, eles traziam muita potência no corpo, mas também uma tragédia muito específica, né? Porque fica parecendo assim, ah, mas eram bons atores ou maus atores. Não é sobre isso, é sobre uma tragédia no corpo e você ter a capacidade de ter antena e depois ter poros para que ela saia e você falar sobre isso, você colocar isso em cena também, né? E... E, e a gente tinha. Eu acho que isso que a Marcela falou é exatamente... Porque o sucesso também de Roda Viva, para mim, é um sucesso de uma peça marcada. né Tem coisas que são marcadas. É um sucesso de, de séculos, de colonização. É um tema que nunca vai sair de sucesso. Leonilson concorda. É um tema que nunca vai sair do assunto, porque são assuntos nunca elaborados. A gente sempre tem o que rir, o que debochar, o que chorar, o que querer acabar. né de certos tabus e forças que Roda Viva toca e aí esse sucesso estrondoso eu acho muito por, por ser uma peça atemporal porque a gente não encerrou nada na nossa história e o teatro ele ele fica com isso aceso é o único lugar talvez onde a gente abra recalques né se a gente fora dele não mexe lá a gente mexe e aí era uma necessidade de, de ir para o teatro oficina de ver Roda Viva porque você precisa ver essa coisa de escrachar um mito de levar e cair, ver como funciona essa essa máquina de dentro, fazer parte dela, aplaudir, levantar, derrubar, é, e depois será que fura a máquina, se para isso em algum momento? Então tinha muito isso, assim, essa coisa de encarnar o tempo no corpo, e é difícil, porque esse tempo não é tão óbvio, como algumas pessoas dizem, né? Antigamente, a oficina era muito forte, porque ele era espancado, 68, é quase uma romantização de uma ditadura, e uma certa cegueira de entender que essa ditadura nunca acabou, ela nunca deixou de existir em vários lugares do Brasil, para vários povos, e também ela sofreu mutações de linguagem, quando a gente perde a, o patrocínio em 2016, um corte, isso é uma censura política muito forte e, e muito perversa, para não se nem manchar, não precisa nem botar a mão, nem tirar sangue. Você vai tirando a seiva, né? E aí o Oficina de 2016, para passar por roda-viva, roda-vela, roda-viva, vem vindo assim, numa ceifada política grande, como o país inteiro, e aí chega em Roda Viva, meu Deus, em algum lugar a gente tem que ter catarse, né? E aí é isso? Não encontrei isso no Apple Music. A Siri, não encontrei isso no Apple Music. Não entendi nada de catarse. É que eu acho que também, as pessoas estavam com muito medo, e, e o fato da gente estar ensaiando durante a eleição... Eu acho que isso deu muita força para gente, eu senti muito isso assim, porque quando teve aquele primeiro turno, né, terminou e aí vai é, aquele cenário para o segundo turno, é que estou em dúvida, se como Macumba eu devo não falar o nome Não, da, daquela, não daquela coisa. Mas aquela, quando ganhou aquela coisa, né, o Brasil seria presidido por um representante da milícia feudal né? de fato, acho que muita gente ficou com muito medo. Com medo de apanhar, com medo de, de morrer, com medo do, de, de todo um, um comportamento muito violento que estava saindo do armário. assim E a gente estava ensaiando. E foi bom estar tá ensaiando, porque eu acho que a gente conseguiu estar tá junto, conseguiu interpretar as coisas em cena e a gente ganhou coragem. E quando a peça estreou, eu acho que muita gente não acreditava que era possível rir daquilo porque tava to... a gente estreou um pouco antes de tomar posse dessa dessa dessa coisa gente... tomar posse gente... e eu acho que muita gente tava só com medo entendeu muita gente tava com medo e muita gente sacou que começou a sacar que daria para rir e que rir era uma coisa muito importante muito importante nessa nessa luta, nessa transmutação. E é. eu acho que vem muito daí também. E certo, é uma, né? uma coisa de enfraquecimento muito forte. Né? É. A entidade enfraquece ela. O que, Aquele ensaio aberto que a gente fez... Desculpa interromper, só para fazer um parênteses. Que o ensaio aberto que a gente fez, a gente fez justamente, adiantou esse ensaio aberto, correu com esse ensaio aberto, na semana... Se não me engano, na semana seguinte do resultado. Quando saiu o resultado das, das urnas, a gente correu para fazer o um ensaio aberto, que foi essa catarse, porque estava todo mundo desesperado. Sim, foi uma. Eu lembro da sensação. Ainda não da tinha eleição. A eleição, foi antes, né? a eleição foi não estava definida. Foi, antes. foi uma semana. Foi, antes, eu talvez. acho que foi entre, né? Foi, foi entre, entre os turnos. dois turnos, talvez, porque foi. também teve a viagem do Rei da Vela para Porto Alegre, que também foi entre foi. os dois foi. turnos, que foi também uma efervescência política, assim, muito... É, uma coisa muito forte. Né? É. Ah, tá na então, minha cabeça. Na minha cabeça. É. Desculpa, então. Tiveram dois momentos, assim, da eleição presentes no ensaio, além de marcantes, né? Além de todos, assim, porque os ensaios estavam muito inspirados, de fato. Então, teve aquele momento quando a gente criou Sem Fantasia, que eu acho que foi no resultado do primeiro Ufa, turno, né? Tá? Exato, Nashi, exato. Que foi, assim corpo aberto para para as sensações do agora falarem essa música cantarem essa canção dizendo o que a gente quis, queria dizer uns para os outros assim foi uma direção assim muito linda do, dos corpos presentes assim né do da, do agora mesmo assim é. esse foi o momento e é Eu... que, que mais aconteceu nessa né? assim, fantasia no sentido não era uma relação de casal era um casal um casal que era um país Exatamente. E aí, você cantava desassombradamente uns para os outros, a gente fez os dois coros, é. né? Caralho, foi lindo, lindo de lembrar disso. Chorando, chorava, vem, mas <risos> sem fantasia. Eu lembro que eu cantava, eu... eu tinha ido, eu tinha levado a Lina para dormir, eu estava no começo do ensaio e tinha ido para casa. E que o Rodrigo chegou em casa dizendo, cara, a gente, pela primeira vez a gente cantou, não sei o quê, mas fala, Nash que foi muito lindo. Não, acho que vocês podem ir lembrando quem quiser falar sobre esse primeiro momento, porque eu vou falar de um segundo ainda. <risos> Se alguém fala, Isa. Ah, não. Tá falando da eleição ainda. Ah, não. Não. Vai lá, vai lá. Ah, e teve o teve um momento do, do segundo turno, que a gente foi... Depois do segundo turno, fomos todos para o teatro e assistimos a apuração de lá. E aí tivemos um, aquele, bah, aquela sensação de tipo, uau, né? Chegou um momento, é isso, coroou o um momento que a gente já estava vivendo, que a gente já sabia que a gente estava vivendo, mas está aqui coroado e eleito. É, de, enfim, de uma política de morte mesmo. E aí a gente, eu lembro que a gente ficou um pouco sentado assim, tinham pessoas visitando o ensaio, pessoas de fora, assim, amigos próximos, que a gente resolveu acolher. Porque a oficina é esse, esse lugar, né, que, que consegue se juntar e ainda no meio da, da tragédia ressignificar isso. Aí eu lembro que eu peguei uma água para o Zé, assim, a gente estava todo mundo meio calado, a gente chegou na roda, eu entreguei a água para ele, assim, e ele olhou para minha cara e todo mundo meio que... Aí eu comecei a falar assim, tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente começou a cantar essa música... E a gente emendou em todos os sambas da história da oficina, que aí estão na máquina do desejo, inclusive foi muito lindo ver São de Celeste cantando. Enfim, outros sambas que a gente canta nos aquecimentos das peças. E que eu falei, caralho, isso aqui é a roda viva. Então pronto, chegou a roda. Aí a roda viva baixa, né? Porque de fato a roda não para. Enfim. Baixou foi bacantes também, né? É, não é bacantes. isso? Baixou tá bacantes, de nascimento de Dionísio, nascimento de Dionísio, a gente fez nascer, porque o corpo Mas, tava pô, precisando. Foi uma peça inteira quase, sei lá, o primeiro... Primeiros, é, primeiros cantos todos. Mas eu queria falar uma coisa, ouvindo você falar, Nath, que eu pensei também a partir do que o Marcelo falou, porque eu acho que tem uma coisa que a gente costuma fazer, que é sentir a conjuntura e aí pensar, a partir dela, que peça que a gente vai fazer agora, né? Eu acho que como a Cumba foi assim... É, com, quando a gente faz bacantes, a gente... Não, tem que ser bacantes agora, porque é o penteu, tipo... E, e Roda Viva foi um caminho contrário, né? O Rei da Vela chamou Roda Viva pela proximidade, né, pela sequência histórica que foi essa dobradinha. E aí eu acho que é, esse começo da gente descobrir qual que ia ser a... a a leitura que a gente ia dar para essa peça, né, que era o que estava falando, né? acho que era um alto, era uma coisa muito simples, de alguma forma, história historinha, a trajetória de um, de um herói, um anti-herói, na verdade, né, enfim. E aí, como é que a gente ia dar conta de falar aquilo naquele momento? E eu acho que não poderia ser mais mais perfeito, né, assim, casou muito é, o que estava acontecendo com a, a fabricação de um mito, né, é, e eu fiquei tentando lembrar agora quando é que foi o momento que a gente chegou nessa leitura, chegou é, a identificar o Ben Silver com esse senhor também, que não vou nomear, mas é, eu fiquei pensando, será que foi na cena da paramentação? Porque, né, eu fiquei tentando lembrar, por, é, ou foi o texto que veio primeiro, eu não estou conseguindo, se vocês quiserem Eu lembro que de repente a gente se viu em dois caminhos, que era seguir com um Roda Viva que encarnava nessa figura do herói. Uma projeção de futuro, talvez, ou de, de, de uma projeção melhor e a gente pensou em fazer Ben Silva Edson Luiz. Ah. Só que aí ficou muito pesado com a oficialização da, da coisa da eleição, né? caiu assim uma coisa e eu acho que aí ela era eu, eu penso assim que eu acho que o a... que a peça queria falar né Não é nem que peça que tem a ver mas o que que ela quer falar e que peça que quer falar e através de que corpos e eu lembro muito que eu pelo menos fiquei assim com uma ânsia de pegar e botar em cena aquela entidade daquele homem para poder lá alguma coisa em cima dela né e, e, e o, o que ela trazia, né? Esse o homem branco era tá, aquela coisa. Era esse caminho ou a gente faria um caminho Edson Luiz, uma roda viva de respiro? Mas eu acho que a gente estava tão sem conseguir respirar que a imaginação que que às vezes ela quer brotar assim no deserto, né? Ela não conseguiu. Era árido demais, assim. E eu acho que o que a gente conseguiu foi só então baixar esse para a gente poder derrubar ele, derrubar ele, derrubar ele. Depois eu não lembro mais. Tinha também que o Roderick viu de Perdigoto já, né? É. Desculpa, é, Clara. É. Ele já estava ele já com essa entidade é. incorporada. É. E aí teve esse movimento né, de querer trazer. É, enfim, tinha isso, né? Teve uma fala muito clara. Não faz sentido esse herói hoje ser um homem branco de olhos claros. Não, acho, que, acho que foi muito por aí, assim. Ah, então se é o Roderick, ele. ele... É. Ele vai vir incorporado dessa, dessa entidade que ele já estava, inclusive, incorporado. Porque Te senão seria um... uma outra peça inteira, né? Seria um outro texto, se fosse o Ben Silver, Edson Luiz, é tudo outro, completamente, assim. E aí ficava completamente esquisito você também encarnar num corpo preto uma entidade fascista naquela época também. Porque, pra que que não? Aí ficou meio assim, mas também... Não faz sentido botar um Edson Luiz e a gente vai querer contar uma história, que quer dizer, você vai querer baixar uma coisa que é para despachar. Não queremos despachar esse corpo, né? Então ia ficar grudado num corpo que não é a ele. A ele não pertence, a não ser estruturalmente. E aí falou, pega esse de olho azul, loiro, bota ali no número 5, 1, 2, 3, quase, 5, vamos despachar, pô que é uma outra coisa, né, uma energia de você querer comer e de você construir toda uma peça que adora, mas depois derruba, era uma coisa deliciosa. Eu acho que a palavra mito também foi muito decisiva, é. né, Exato. assim, quer dizer o fato de, de, desse ser inominável, de ser um, né, estar com essa alcunha de mito e, e e o Ben Silver também, né, se alçado à condição de mito e depois ter que ser derrubado por um couro, eu acho que isso foi decisivo. Mas é, eu não me lembro assim exatamente dessa epifania, né, de, de, de associar exatamente as duas entidades assim. Mas eu acho que tem a ver com o que a Cafira falou do, da escolha pelo Roderick, assim, quando ele, quando ele, se, a gente viu nele o Ben Silver, eu acho que ele, é, tinha que ter, tinha que ir por esse lado né pela pelo, pelo padrão pelo rosto. eu vou, vou contar uma coisa que eu quando ficou essa dúvida quem ia fazer eu falei para Zé eu acho que devia ser o Roderick e a Camila porque os dois conseguem cantar a Camila canta muito bem né? e, e eles estão num são atores que já estavam com uma certa experiência, com experiência o suficiente, a Camila com muita experiência, para poder deslanchar um papel assim, né? é, que, fosse, que fosse para ele. Aí o que aconteceu, eu acho que foi muito louco, é que o Roderick deu uma semelhança ao próprio Chico Boarque, talvez sabe, ele trouxe uma semelhança o Chico Buarque e aquilo aflorou assim, né, é, como, oh, olha, <risos> mas aí eu me lembro também o dia que o Roderick trouxe o o, o, o Oswaldo de Andrade, né, do, do, do fascismo, ali, falou, vamos botar isso aqui, <risos> vamos botar isso aqui, olha, as coisas iam acontecendo assim, iam... Né? e ela a epifania né que ia acontecendo assim das coisas né você ia falar Clara não só ia comentar isso que a Cafira estava falando é, que a gente não estava conseguindo respirar né e ao mesmo tempo essa peça era um respiro para o público era impressionante como as pessoas chegavam para gente é, muito gratas, assim, se sentindo aliviadas e acolhidas, né? Era, era assim, um momento de catarse mesmo, em que todo mundo, você via que você tinha pessoas que estavam pensando como você, que você não estava sozinho. Eu acho que trazia muito é, isso do, do grupo, né? Da, da, enfim. E quando a gente começou, né? A gente nem imaginava que esse ser poderia se tornar presidente. A verdade é essa. Tipo quando a gente começou a Roda Viva, não tinha nem ideia tipo, quem era essa pessoa né? enfim, calhou eu acho que peço, é, a Roda Viva foi um despacho né, na minha cabeça eu acho que era isso que interessava você ir num ritual coletivo de despachar é, e eu via muita semelhança com os números 01, 02, eu nem vi o Chico que eu confesso <risos> Para mim era muito importante projetar essas entidades para jogar elas, para comer o coração e depois cantar: que Ninguém vai me segurar, ninguém vai me segurar enquanto a gente puder cantar. Quando eu estava fazendo o Trump na Macumba, era a época que o Trump já tinha apoiado aqueles ataques supremacistas, lembra disso? E até a cena que a que eu com a Isabela, que apareceu esses dias na televisão. E, e eu comecei a me sintonizar muito com o que, que era essa a direita, essa internacional da direita que estava acontecendo, de, de, de, da, dessa filosofia que estava sendo de, de, de, é, divulgada, até antes de se falar exatamente do, do o, o Olavo, lá, como chamou, Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, exatamente. Não, não fala a... nenhum desses nomes, Deus me livre da minha vida. para Bannon, isso. Sabe? comecei a ler sobre, sobre, sobre tudo isso, essa congregação internacional da direita, e, e eu comecei a ficar muito obsessivo com tudo isso, porque passou o, o papel do Trump, depois teve o perdigoto, e aí eu já fui já nesse Ben Silver, eu fiquei eu eu via absolutamente tudo na internet sobre os blogs da direita do Olavo, eu vi tudo, sabe? E eu comecei a estudar até assim os movimentos de extrema direita que estavam acontecendo no mundo. Se infiltrou. Foi forte para mim porque eu acho que esse movimento ao mesmo tempo com as revoluções da América do Sul, do Chile, sabe? Em outros países aqui no Brasil ainda não chegou exatamente nessa dimensão de que está se propagando né? mas é isso essa derrubada foi muito forte eu achei sabe que os coros do mundo começaram a surgir com muita força na medida que a gente foi encenando, e a ponto que a gente para mim foi o um marco né aquela revolução no Chile que inclusive até a gente incorporou na peça sabe mas foi um momento que, que para mim, eu mergulhei nisso, sabe? Na, na, no panorama do fascismo. Você falando isso, eu lembrei de uma direção do Zé, que eu amo, que é que o ator não pode ser moralista, né? De representar essas figuras. E isso é essencial de encarar, né? Ele sempre fala isso, assim, não deixa ninguém fazer. Meia não, boca, julgar. Né? não julgar. Não julgar. A própria personagem, né? E mais ah, é. que isso, você, você se coloca forada. na posição da personagem, você aprende com a personagem. Porque, na verdade, você se coloca... Você, esse filme chama a máquina do desejo. Existem várias máquinas do desejo. Enfim, você começa a se colocar do ponto de vista das personagens, que são até antípodas do que você pensa, sabe? E você consegue perceber o desejo dessa entidade. Você vai, você vai tendo revelações assim, na medida que você vai estudando. É um pouco enlouquecedor. Eu achei até que em certos momentos a Fernanda tinha um pouco de medo de mim. Cara, era muito doido. Essa fase, Steve Bannon, sistema de castas, não sei o quê. Todos os movimentos que existem, quer dizer, mas ele ficava, caralho, Fê, não sei o quê, eu tô lendo, não, não, não, não, você não tem noção, não dá, eu, puto. Não, porque não sei se vocês lembram que a gente, até anos antes, a gente teve aquela Marcha da Família, 50 anos a Marcha da Família, aí eu fui até com o Igor, a gente foi filmar, a gente quase foi espancado ah, Então teve descontado. toda uma linha direta, assim, eu comecei a realmente a me entregar nessa... a, a, a compreender o que estava acontecendo no mundo, de, como que, que essa direita estava assim, se arquitetando, sabe? Foi uma, um período de muito aprendizado para mim, sim. Ter mergulhado nisso, mas foi foi terrível assim também ao mesmo tempo. É fazer essa personagem do Ben Silver, do peixe de goto, e eu sentia isso, assim, que cada vez mais eu, os coros, assim, quando eles me devoravam, enfim, me dava uma libertação tão grande disso, de ver, sabe, que isso estava se refletindo politicamente também, Sim. os acontecimentos era, era... Das, das, da peça estavam totalmente se refletindo na realidade, vice-versa, sabe? Eu achava muito bonito é, que também a peça não terminava moralista, né? Não tinha uma, não era bem e mal, assim. Teve uma, uma sutil, que eu até gostaria de que fosse forjada mais, virada da Roda Viva primeira, de máquina, que era ascensão e queda e acendia de novo a Juliana é muito precioso o despacho do próprio, né? era muito bonito quando você despachava, tipo assim, tá bom, mas aí você entrou naquilo tudo e você se levantava num parangolé e se despachava daquilo, era fundamental para garantir que nada ficasse pairando no ar para baixar de novo, né? Assim, e, e eu achava precioso ter furado um pouco a lógica, que era ligada à questão dos festivais mais, né? o mito, assim, era mais um ídolo, dos festivais musicais assim, que a gente baixou como um mito ídolo político, de uma coisa muito tosca. Mas era lindo o seu despacho e a, e a não entrada na roda, em algum momento, pelo menos, apontava uma saidinha, ainda que ela fosse curta e pudesse ser mais, mais marcada. Então, eu achava precioso a Juliana virada em ançã com aquela espada, ia lá e falava, não, chega, tá bom, virou. É seco, mas muda tudo, né? Mudava tudo, eu acho. Eu suspeito que se não terminasse assim, penso que será que as pessoas teriam tanta catarse, se de repente ela acendesse vamos lá e nanana. E eu lembrei muito das finalizações, de quando a gente ainda ficava no cordão, porque a gente estava assim, meio assim ainda, com o corpinho, então ficava cantando. E quando teve o carnaval e a Mangueira fez aquela apoteose política, estética, histórica, e chuística do samba, história para Nina, gente grande. E aí, ó, muitos de nós estiveram lá e voltamos assim na fissura. Falou, cara, não dava ficar cantando mais só isso, cordão no fim. E a gente estava já no momento político do tipo assim: tá bom, peraí agora, canta para subir um pouco, vamos ficar com medo até quando, massacrado até quando. E mudou tudo quando entrou o samba da mangueira, mangueira no fim: assim, pá! Era uma coisa assim de, ah! Dá licença um pouco. Eu, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei aqui revivendo algumas situações é, a partir desse, desse dessa observação com o espectador atuado espectador, né? E era muito curioso quando que teve algumas, algumas possibilidades de de tentar colar Espectadores que não são né, é, é, comuns no né? Oficina. era muito curioso porque se confundia muito, né, tirando as primeiras, os primeiros espectadores que saíam já no prólogo do, do Roda Viva, né, com o vídeo inicial, mas já saíam de lá, já entendiam qual era o recado. E outros que ficavam ali ainda não entendendo o e eu me recordo muito dessas situações, é, enfim, várias situações de, de xingar, e era, era uma coisa muito isso, né? A Vá, não sei, falava do Ben Silva e o outro falava do Lula e o, o público se confundia, o lugar onde ele estava, não entendia muito que ele, o que ele estava sentindo, né? É, eu acho que foi, inclusive, porque a gente sempre tinha essa sensação do espectador lá, do terreiro eletrônico mesmo, lá ali no terreiro, que era uma galera que estava disposta, né ia. E o Sesc era uma, uma referência onde as pessoas se sentiam seguras, né de uma certa maneira, pelos pelas poltronas espremidinhas do, do, do, do, do Sesc. Né? E aí, quando a gente vai no, no Espaço das Artes, espaço das artes não, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, era uma hecatombe, assim, uma, uma galera completamente outra, que eu acho que ia para um lugar de, achando que ia ter um show do entendeu e que via que era uma coisa completamente contrária. E só mais um detalhe, que era uma coisa que também, a partir desse olhar, que eu acho que o, é, esse espetáculo, esse ato espetáculo, ele vem até bem para um lugar acho, que as pessoas se sentiam... É não é representadas, mas eu acho que as pessoas saíam dali como... como ok, o, o trabalho que eu, te, que eu deveria fazer fora daquele espaço teatral, eu fiz estando no teatro. E isso me incomodava de uma certa maneira, sobretudo na, na, na, na cena do Povo da Terra, quando a gente clamava né, as arquibancadas para as pessoas recuarem, né é, que a gente não larga que a gente iria para que aqui a gente não tem medo e o povo não cantava. O povo tinha medo para caramba, a galera não entrava, era não contem comigo nessa nessa nessa revuada, né? Tipo assim, eu tô aqui na no espetáculo, nessa nessa suposta, dessa suposta história agora lá na rua mesmo, ainda tinha o medo ainda ecoava muito nas pessoas. Elas sentiam resguardadas nesse lugar, o que? No teatro beleza, deixa que o, o oficina vai para para cima se precisar de uma revolução, a oficina faz essa revolução só né? É, então acho que tinha um pouco disso também, Assim, me incomodava muito desse, desse espectador que jogava pra gente uma esperança de mudança que não tinha fora, né? que eles não conseguiam prospectar lá fora e porque o coro da onda... terra tinha, pode falar Fê não, eu ia falar também assim que entrou a, a, o rosto de Wally maquiada, eu lembrei do Coro da Terra. É, aí ia dar uma, ia dar essa direção da gente ver agora o Caravanas, que é a música também que entrou, né? Uma música que era nova do Chico, que entrou, que também deu muito sentido para o coro, tanto para para como esse coro ia se colocar espacialmente no começo da peça, quanto para que coro era esse, né? Que nós, enfim, viramos essas caravanas do Irajá, não sei o quê, e depois o coro da terra também, né? gente, que saudade de aglomerar, né? Ai, ai. Que frio que eu lembrei do ar-condicionado. <risos> <risos> Teve uma coisa agora, muito a... engraçada na Cidade das Artes, né? Que eles colocaram, eles fizeram uma divulgação que era o nosso vídeo, que é um... Enfim, é, é, é essa estrutura gigantesca né, na Barra da Tijuca, no Rio, e, e um telão em plena Avenida das Américas, assim em que nós girávamos com os nossos parangolés coloridos, Roda Viva, de Chico Buarque, e isso foi, de fato, um chamariz para um certo público que achou que estava indo ver um, um, um musical em que a Broadway se encontraria com Chico Buarque... Numa... Né? assim, Roda Viva, essa música saudosista de um tempo político específico. Mas eu presenciei, porque não, eu, eu ficava na plateia, né? às vezes que eu fui, eu ficava na plateia, e eu presenciei uma senhora que estava toda deslumbrada no começo, depois ela começou a ficar puta, e de repente vocês, assim, conquistaram a mulher que ela estava lá, assim, junto com todo mundo gritando. Eu achei tão legal ver essa transformação numa pessoa que, que chegou lá, achou que ia ver a Broadway, daí viu que não era, começou a ficar puta, e de repente ela via a coisa acontecendo, e falava, não, eles são demais, eles são demais. Então, que eu acho que é um, um dos papéis né, que a gente exerce aí em momentos como... Só para a gente, só para nossa bolha. E eu acho que Roda Viva tinha esse poder de furar a bolha. É, mas nem sempre né? teve aquele caso da homofobia também lá na, lá na própria Cidade das Artes que o, o público expulsou o, o cara lá, o homofóbico. Né? Foi foda isso. Foi foda. Ah, foi foda. Pode querer. E teve o um momento do Compre, Compre com o Lucas, né? que deu o maior chabu com o público fascista. Ficaram um assim. é. É, eu, isso é uma coisa que eu queria. Com que a gente falasse. Teve até um tiro, um tiro, não teve alguma coisa ali na, na, na Jaceguai? Numa das tiro. aplicações? Na rua, um cara passou. Eu acho que não atirou para o teatro, mas atirou para cima em uma moto. É muito esse medo, né? Acho que teve esse momento, é verdade. Mas isso é uma coisa que diferenciava, o que diferencia, né? Foi, é, teve um momento que foi é, consciente, assim, né? É, a, a consciência de que esse coro de 2018 não ia poder ser um coro agressivo, de que esse compre seria uma cena de, de encontro e de sedução, e não uma cena opressora, né? É, tem essa. Me lembro dessa direção clara do Zé, assim, né? Mas é... não sei, pensei em pedir para o Rod contar é, do dia que vocês foram ver o show e como é que Caravanas entrou, essa música, não, não tem essa anedota? O Zé ouviu ah, a música no que show que... e aí o ele O Zé queria... me convidou para ir no show do Chico Buarque, para a gente entrar no camarim dele e convidar para antes o teatro, mas principalmente para conseguir ah, a Roda Viva. Então, os direitos, né? Os direitos da Roda Viva, e o Zé pediu também a música Caravanas. E foi muito interessante porque quem apareceu lá no camarim foi a turma dele de arquitetura, que ele não via há muitos anos. E ele ficou todo saudoso, assim, mas aí acabou que a gente não conseguiu falar muito. Mas imediatamente ele topou, assim, ele não fez nenhuma restrição. Apesar de poucas palavras, ele foi muito carinhoso, achei. Mas, exatamente, estava lá a turma da, da arquitetura, que, tá, que inclusive é citada na peça. O Mané. Ah, foi muito bom no dia que a gente recebeu a carta do Chico, que, de, de, de... de cedendo direitos autorais para a gente fazer, né? A gente estava ensaiando o Rei da Vela, aí chegou a notícia para gente que estava ensaiando no teatro, tava fazendo leitura no teatro. Nossa, foi uma farra! O Chico tá pau. <risos> Eu fez, Agora eu de de uma concretizar vezes. a possibilidade de fazer, né? que a gente estava naquele limbo, assim, tinha algumas semanas, será que vai rolar, será que não vai rolar? É quando rolou Foi um e-mail da Silvia, né? a filha dele, que dizendo que papai está em Paris, mas ele autoriza com todo prazer. Não sei o quê. <risos> eu acho que tem um vídeo da gente lendo essa carta, assim tipo, muito, muito feliz. Falar em Mané, os brindes eram um momento que eu pirava de catarse. Nossa, eu amava brindar. A vida, né? Era um momento fora da peça, dentro da peça, assim. Para mim era foda e era fundamental, achava lindo. E brindava aniversariantes do dia, sei lá quem, Fernanda Montenegro, né? Mas para mim, é, a Preta Ferreira, que estava presa ainda, numa prisão política na época, a gente brindava é, todos os presos pretos do Brasil, e Marielle, para mim, era um negócio que pegava no inconsciente, eu surtava, era capaz de pular lá de cima e embaixo, assim, de, de loucura, quando brindava. Eu ia falar da, as... da dimensão. Fala, Rose, fala. Fala, Nacho. Fala, fala, quero te ouvir. Não, eu ia puxar a dimensão da comédia aqui que você, alguém puxou no início e que a gente não falou do Anjo ainda, que foi quando também uma grande, foi quando a peça começou a existir, né, a adaptação do texto do Anjo. E aí veio também, junto com o Anjo, todas as outras personagens de teatro de revista que foram aparecendo na peça e que fez, deu possibilidade de a gente fazer essa catarse em cena e tal, então puxar essa roda, essa, roda de, essa rodada de anjo, evangélica, é, como é o nome dele? Enfim, nem sei mais os, os nomes. Todas as, as figurinhas que, que apareciam para a gente, pra gente exorcizar. É o coro do agronegócio, né? Esse momento o coro era... O do agronegócio. Esse momento que realmente era o antagonismo explícito, né? Que a gente realmente escancarava, né? Tudo assim, de que era... Esse, enfim, um couro contra o outro. E aí, volta rapidinho no Wally, que como, apesar de todo mundo saber que vermelho é legal, agronegócio não é, como no real político de cada corpo, o negócio é inconsciente. Era difícil gritar, aqui está o povo sem medo de lutar, que isso plugava num real, né? Vinha no imagiário, sei lá, bolos MST, MTST, tá e aí você sair do corpo e falar que o, o povo sem medo de lutar era de fuder, né? Tinham dias maravilhosos que o público ia, mas era de fuder. E era só bichar aquela caixa, o chapéu e a arma e falar, hein? Sim, apaga a luz! O povo amava. Por isso que o Brasil tá onde tá hoje em dia. Eu vou pegar um trem aqui, uma água. É que a gente tinha, né? Eu, eu, a eu a acho a que... Piscina, nas galerias, né? A gente via aquele paredão e aquele paredão a gente se sentia assim, pequenininha, pequenininha, né? A gente tentava ganhar com voz, mas não tinha. Aí vem cá, ah, ah, os, os, os sertanejos, <risos> sertanejo, com, com acender vela, acender... Gente, era assim, a piada pronta. E eu ficava, gente, ficava putíssima, porque... Não tinha cores, não, não ecoava, entendeu? Era um inferno. E as pessoas. Deixa eu acender minha luz, deixa eu acender minha luz. Vai lá acender essa luz e então. tal, vai acender essa luz. O coro do que... agronegócio era muito carismático, né era uma cena assim, que pegava as pessoas. E é maravilhoso isso também, né? Poder incorporar isso, aquela. Eu acho que tem a ver com o que a Clá estava falando, dessa direção do Zé de a gente não, não moralizar, né? Quando a gente está fazendo. Porque. No coro do agronegócio, a gente se divertia muito fazendo. Não que o coro da terra não se divertisse, mas eu acho que talvez <risos> a gente se divertisse. Ah, muito claro! Bem. Vocês pegaram a melhor música, que a Dani no alto em bom som naquele Teatro Oficina no dia do ensaio, o que estava bombando, e não tem quem conseguisse ficar parada. Cara <risos> do Tony. Olha a cara de Tony Reis. Fala, Tony. E a Fala. gente antes de entrar era hilário, né? Né, Tony? Aquela bagunça ali fora, correndo, botando as botas. Nossa, e, e quando era no Sesc e nos outros teatros que a gente tinha que... Correu o teatro inteiro, eu corria sem bota, porque não dava pra correr de salto e a gente fazia uma maratona pra entrar com cara cool, né, tipo de, tô de boa, esses dias eu passei, eu tava na Polícia Federal e tinha um elevador que não prestava, andava assim, tipo, hum, uh, uh", tipo bem capenga, e eu lembrei, comecei a rir no, na polícia lá, todo mundo lá, e eu rindo, chorando, lembrando da gente num Sesc. O que, que, que foi aquilo que a gente... Todo o Sesc a gente combinava 70 bilhões de entradas e saídas do couro. E onde deixa tal figurino? E deixa tal peça ali, mas depois você vai usar porque você usa essa, esse figurino em tal coisa e em tal coisa. Então ele tem que estar aqui, mas depois ele tem que ir lá lá. E aí, daí, e aí a gente tinha que fazer todo esse cálculo, toda essa loucura em poucos dias no Sesc, né? Era uma... Enfim, e aí a gente calculou super mal a entrada dos agronegócios E aí a gente, a gente sacou só na hora, começou a música A gente estava quilômetros da entrada que a gente ia aparecer E aí todo mundo saiu correndo desesperado Uns tentando escada, os outros tentando elevador Que não vinha E aí a gente, eu lembro que deu a entrada assim, né? Abriu a porta para os agronegociantes, aquele momento e não tinha ninguém. Aí veio o Túlio. Pegou o Túlio Du! Assim, tá? hum, ah. uh, uh. <risos> a gente não conseguia falar e sozinho. E todo mundo assim. E era hilário, porque cada hora aparecia um na porta, né? Correndo. Aí eu entrava e. Com a cara mais. Era. Gente, a gente passou o quê? Eu passei. Uma semana rindo dessa história, assim. Acho que esses momentos para mim são. E você tão... entrou sem fôlego. Você tocava o Berrante? Não, nesse sei dia E quem eu eu tocava berrante, o Berrante? Que eu entrou sei, tão eu, sem eu fôlego. O foi, só... assim. É, assim. foi mais falida <risos> ainda a entrada. Não, era. era mais... O Sérgio Santos foi um marco importante também pro trabalho do couro, né? Eu acho que foi o primeiro momento que esse coro se encontrou e trabalhou, e, e fez cenas, assim, fora de, de, do ensaio, fora, né, de estar... É, e acho que é importante tanto porque a gente pôde estar junto, né? Tinha essa estrutura, assim, de estar todo mundo no mesmo lugar, acordar, tomar um bom café da manhã e estar junto, que seria é, é, uma situação justa de trabalho de companhia, né? seria a nossa situação ideal de trabalho de companhia cotidiano seria essa, que a gente se encontrasse para trabalhar. É. E isso e planejar, aconteceu né? Anos, né? Hã? Planejar, planejar tudo aquilo, né? às vezes sem, sem cena, assim, pensando mesmo. É, ai, foi gente, o pragmatismo não, de ter que, em 48 horas, transpor a peça para um outro espaço, que tinha dimensões totalmente outras mas que fez a gente se encontrar e trabalhar junto enquanto e coro, unir, né? E dali né? nasceram... Eu acho que errar é maravilhoso também. Eu acho que esses erros, assim, esses momentos caóticos, é por isso que eu contei até dessa história, porque, enfim, eu acho que une a gente, né? Os, os erros, o caos, né? o fora de cena, aquele corre-corre, aquela loucura toda que o público não vê, né? Mas é uma maratona ali fora de cena, que eu acho que conta muito o trabalho do coro, porque a gente faz coisas absurdas, né? É realmente um trabalho de atleta, assim. A logística e as correrias né? das saídas e entradas. E essa, esse encontrar fora de cena, assim, entre a gente, eu acho muito gostoso, muito prazeroso. E isso é, é, transparece né? na cena depois. Essa, essa nossa diversão, esse nosso prazer, né? Acho que, enfim. Você tava falando, Tony? Eu tava falando, até na hora de, da diversão, a gente na piscina a gente criava a coreografia. Vamos criar uma coreografia que até hoje assim, a gente tem aqui os, os vídeos que a gente ficava criando durante o banho de piscina, durante a piscina no, nos hotéis. Criávamos coreografia. Era parte do Faustão, vamos fazer bailarinos no Faustão, né? Isso foi muito maravilhoso. A gente acordava, ah, vamos criar, mesmo na piscina, no, no café da manhã, já ia com alguma ideia. Isso era muito maravilhoso, como a gente estava conectado. Mesmo na hora da diversão, na hora do descanso. Vamos fazer a coreografia para hoje. Todo mundo feliz, e chegava na hora da peça daquele jeito. As lanternas surgiram numa hora dessa, né? As lanternas do, do, da nossa dupla sertaneja, né, Tony? Sim. Do, do, do... É, Moisés é melhor. É. Clima de romance. Mundo... Clima de romance. Quero ver luzinha. Quero ver luzinha. E vem cá. E que horas ah, vocês acham que o é, que eu tô achando interessante, assim, e tô achando que a, o nosso estado pandêmico e a falta de atuar está trazendo na gente um desejo de relembrar as múltiplas possibilidades e as coisas que foram muito boas desse processo e as coisas que a gente... as coisas que dão saudade na gente, finalmente, assim, né? E eu acho que uma vontade de atuar. Mas para um processo como esse, eu acho que a gente está fazendo, de secar o espetáculo, eu sinto falta um pouco também da gente abrir uns abscessos, assim, de umas horas que, por exemplo, não rolaram, sabe? umas horas que não rolaram, numas horas que a gente perdeu o jogo, nas horas que a gente não se relacionava, nas horas que a gente ficou podre, por exemplo, entendeu? Que a gente ficou automático... Perdeu a é. voz. Na, não, não só isso, perdeu a voz, porque perdeu a voz, e eu tô falando no sentido de, de, de jogo mesmo, de atuação. Sim, sim, entendeu? Sim. Nas horas que a gente já não tinha sentido que a Como gente... é que a Caterina falava? Mas esta peça está virando um, um franchising? É, é, tipo, uma coisa acho, assim, é, né? Uma coisa assim. O Rio, por exemplo, eu acho que o Rio de Janeiro, não sei, eu tenho a, a sensação assim, sempre tiveram coisas boas. Quando eu puxo isso, eu sempre tiveram coisas boas. Eu acho assim que foram muito fortes. Mas eu acho que teve algum momento assim que a gente se perdeu, saca? E, e tá, por que será? Entendeu? Por que será, né? Para no sentido de como a gente entender o que, que significa uma temporada tão longa também e como e como sobreviver a uma temporada tão longa? Não para gente, para que a gente não faça temporadas longas, porque eu acho que as longevidades elas são importantérrimas e que e que venham muitas assim né mas eu acho assim que a sensação que eu tenho eu tenho lembranças assim no rio da gente já tá assim de ter muita briga antes de começar durante a peça durante a peça ter briga durante a peça assim numa coisa a gente de repente perdeu aquela coisa toda que o teatro oficina é, não tem coxia, que tudo tá em cena, de repente tinha coxia, a gente brigava, tinha briga, tinha intriga, tinha coisa, você, você, você, você, você, você. teve um momento que a gente apodreceu, né? totalmente, assim. E aí. Nós entregamos a energia do Rio, aquela energia pesada pegou a gente. É, né? não sei se foi só isso também, porque eu acho fácil, assim, chegar e dizer, ah, o Rio de Janeiro é pesado e pronto, porque o Rei da Vela foi maravilhoso no Rio de Janeiro. É, por exemplo. Mas pouca gente o acha. E acho, Rota Viva mesmo. também, de certa forma, entendeu? Mas eu acho que eu não sei, eu, eu sinto necessidade, eu acho que tem também, Tony, eu acho que tem também, as energias da, da, das, dos lugares, elas estão sempre presentes, mas eu, é. assim, o que eu proponho a gente nessa conversa é um pouco a gente investigar o que que, o que, que, que parte de nós. Para né? não repetir então, é de, se de se novo, cura? né? Como é que então a gente não, não, não, se, não, não, deixa, não leva um banzai assim da energia pesada do Rio de Janeiro, por exemplo? Né? como é que a gente faz, como é que a gente segura assim, porque não sei, tô pensando como documento histórico também né, assim? não ficar só um, um panegírico nosso Sim. assim, de nós ah eu, e tal. Falei... Total. eu falei da voz porque eu acho que tem um elemento do cansaço que, não sei que eu acho que foi um pouco determinante para esse, o cansaço da temporada longa que você trouxe, né enfim, eu saí antes de... vocês ficaram um ano ainda depois que eu saí para fazer filme. E, e eu sinto que, quando eu saí, eu sinto que já estava cansado, assim, tipo, por exemplo. E continuou ainda fazendo bastante temporada. Então, acho que... ah, o Zé fala no, na máquina do desejo, né? Lembrei agora, enquanto você falava, Camila, que enquanto, quando a gente não cria, a gente tá morto eu acho que chegou um momento chegou o momento da tempo da, da temporada que talvez tenha parado de criar, cole, cole, criar junto assim sabe tipo tava só faz, tendo tempo de fazer a peça fazer fazer fazer fazer e é gostoso encontrar o público e fazer mas talvez a reinvenção não sei aí vocês que podem Sim, falar mas mais é. assim, mas quando eu quando eu quando eu saí eu acho que eu já estava sentindo um pouco isso assim da, do automatismo é do fazer ficar... a peça do pouco da pouco jogada de futebol, assim, entre a gente, entre o coro, que era muito delícia no início e que foi se perdendo um pouco. Enfim. Eu acho que tem muita coisa dentro disso, assim, fico sentindo que muitos fatores, mas, sei lá, teve uma época que também que a gente parou de ensaiar. A gente começou a ir para os ensaios para ler comentário. Isso, para mim, era meio, meio chato, assim, sabe? Porque eu queria realizar no corpo aquelas coisas e, às vezes, a gente ficava no que foi certo, no que deu certo e deu errado, como se fosse uma prova, sabe? Tipo, isso aqui tá errado, isso aqui tá isso aqui sabe? Tipo, ficava uma coisa mental. E aí, às vezes, eu tenho uma dificuldade quando a coisa tá só mental. Tem uma outra coisa também que eu acho que é uma coisa super boa, mas que levou a gente para um lugar meio ruim, que foi ter um dinheiro certo todo final de semana, que, de alguma forma, era um dinheiro razoável para o que a gente estava acostumado a receber. E aí, sei lá, é como se gerou uma postura que, em alguns momentos, a gente estava meio assaleados de nós mesmos, assim, sabe? <risos> então, tipo, a gente estava reclamando, assim, uma postura de como se não, sabe? Tipo, que eu acho que, é enfim, é, acontece também, acho que, sei lá, os diferentes espaços também que cada um tem. Então, às vezes, os entendimentos ficam ficam vendo só uma parte da coisa. E aí, eu acho que, às vezes, a gente fica... Né, ficou meio... Ah, eu não quero isso hoje, não sei o quê. E tem um fator também que, essa, que eu sinto da criação, que era assim... Por exemplo, para quem fez couro durante muito tempo, só couro, né? Tipo, só couro é ótimo, né? Porque fazer couro é uma coisa absurda. Eu fiquei... Roda Viva, sei lá, me ensinou muito isso, dessa coisa do, de como, da importância real de um trabalho de couro forte, assim. Mas era assim, essa dificuldade de criar diferentes subtextos que me me, me, me mantivessem alimentado para fazer aquela peça então tinha, tinha essa coisa do que você cria do todo mas tem um texto que é só seu tem uma história que é só sua que você cria para eu saio daqui porque eu quero isso porque eu vou sabe o, a minha motivação é essa então se você não se mantém criando acredita que que é só sair de um lugar para ir para o outro aquele o tesão vai se esfacelando vai vai vai esmaecendo, né vai Vai saindo de você. E em alguns momentos eu senti isso, assim. Teve uma hora que eu estava muito assim... Ai, estou sem saco para essa peça, estou sem saco para essa peça. Aí, tipo... Mas aí, tipo... Tá, mas o que, é que eu estou fazendo aqui, sabe? Tipo, eu me peguei numa armadilha de mim mesmo, nessa história de que estava acostumado a não criar. Tipo, eu tinha um roteiro claro que eu fazia e isso me desestimulou. Então, estou falando... Só posso falar a partir do meu ponto de vista, né? Mas, eu não sei, acho que tem várias coisas que são armadilhas que podem acontecer numa temporada tão longa. Não sei, impressões. Eu acho que tinha um pouco, para mim, assim, escutando um pouco a Cafira falar, assim, naquele momento de quando tem uma simpatia, assim, do agronegócio, e às vezes era difícil esse esse cor da terra não pegar na gente mas pegar também no público assim né pegar e eu acho que no determinado momento do processo eu comecei a sentir falta justamente é, de ir para terra assim sabe de sair porque eu acho que a peça ela funcionava muito bem assim no campo Eu vou usar a palavra paródia, mas pode ser que não seja, assim mas é paródia dessa tragédia política, assim. Mas... Mas parece que continuava, o peso estava ficando ainda mais pesado, assim, sabe? E aí, a, a, às vezes, eu sentia que a peça não estava dando conta, tipo, opa, como é que a gente vai fazer a linha a linha de fuga, assim, agora? E agora? Eu acho que para mim foi batendo assim um pouco, um pouco isso assim, num, num determinado momento assim. Sim. sei. Sim. É como se a gente tivesse chegado, ficado satisfeito no que a gente chegou e aí a gente sabe assim tipo, e aí não, não ia mais fundo assim. Mas isso aqui tem que radicalizar, a Juliana, o final tinha que radicalizar mais ainda que a Feira trouxe, sabe assim tipo a. a, a... A gente tinha que radicalizar mais. A gente achou, como a peça estava indo muito bem com o público, eu acho que o sucesso dela meio que paralisou ela um pouco, no sentido da criação, assim. Claro que outras coisas foram aparecendo. eu Quando eu vi a peça, depois de um tempo que eu não tinha feito, eu vi que tinha muita coisa diferente. Mas, porque se reinventa, né? Óbvio. Mas eu sinto que, tipo, nessa... Eu sinto isso que você falou, assim, na profundidade do... De dar conta do que está rolando agora, já que ela virou uma peça de revista também. Parecia que não, não, né? não, não acontecia, assim, totalmente. É, né? E porque eu fazer demora, uma né? Porque é um processo de criação, né? Então, provavelmente, ele chegaria nesse momento. Já estava chegando, né? Ele ia, ia dar o bote, é que chegou também a pandemia e aí tem outra coisa, mas ele iria chegar, provavelmente. Eu queria, eu queria fazer uma pergunta, assim, para o coro. Porque, assim, quando mudavam os atores que eram os protagonistas, é, eu ia falar gente. O que que... Como que isso era para vocês, assim? Ou, ou se, se, se vocês sentiam que vocês também reagiam diferentemente ao, ao ator ou não? Ou não tinha nada a ver? Ou já estava tudo... É... Eu acho Enfim. que eram nesses momentos em que, mesmo se a gente já estivesse degringolando, assim né, a coisa não tivesse lá em cima, quando tinha uma substituição, a gente tinha que, obrigatoriamente, ficar muito ligado, né? A gente tinha que ensaiar, fazer... Um... A gente nunca parou de ensaiar, mesmo com a peça em cartaz, mas aí era um ensaio focado naquilo e, e às vezes, a, é, não, tava ensaio, então, é, ia... não estava todo mundo no ensaio, então, quando a gente... Sempre não estava todo mundo no ensaio, nunca estava todo mundo numa fase. Sim. E aí quando a gente estreava a substituição, era, era quase um, um novo jogo. E era muito interessante ser surpreendido dentro da cena, né? você tá, Ou você está na coxia, tá no, se arrumando para entrar na próxima, e aí você ouve uma voz diferente, dando o mesmo texto. Enfim, isso criava uma, um outro tipo de ligação é, que, que não deixava a peteca cair, né? Quando ela já estava caída, ela levantava, enfim. É, o que mais? essa essa coisa de não de, de eu não, o roda Vivi inaugurou um pouco esse essa coisa de dar substituições tanto na peça mas tanto de mas também de não estar todo mundo no ensaio eu sinto assim tipo porque enfim era um momento que a gente tinha perdido patrocínio desde dois mil e tanto dois quanto Camilo dois mil e não lembro mais <risos> E a gente estava 2016, exatamente. E a gente Mas, já, já tava gente, de bilheteria então, esse tempo todo. Gente... E esse momento, da, do, esse momento do teatro tem sido é, um momento de que faz quem tá podendo estar tá, né? Tipo, o Zé, inclusive, começou a incorporar as substituições, assim, que, que talvez ele não, não, não fazia tanto antes, assim com tanta frequência nos ensaios, assim, tipo, ah, não tá, não tá você, vem você, tipo, isso começou a aparecer de uma forma mais presente, assim. Também em, em pela rodada. duração da temporada, né? Não, acho né? que não, acho, acho que pode continuar falando tudo você aqui, mas eu acho que, infelizmente, a gente já vivia essa realidade mesmo... Com Antes. É, eu, eu queria falar isso, assim, que eu acho que esse... Não, não, eu acho que não é uma questão de roda-viva, eu acho que é o desafio do automatismo da vida, assim. É o desafio. Isso eu vi sempre, em mim também, que é você, de repente, é, é, enfim, é esse automatismo que te puxa. E acho que tem uma coisa que tem a ver, sim, com a qualidade do trabalho que se consegue fazer quando se tem um patrocínio, quer dizer, quando você recebe um dinheiro que é sei lá, que te sustenta, que você não precisa estar fazendo cinco outros trabalhos ao mesmo tempo e que todo mundo pode se encontrar lá às três da tarde, de terça a domingo, e trabalhar junto, não é nem só ensaiar, é ler, é cozinhar junto, o que for. Eu acho que isso é uma coisa importante. Mas eu acho que tem a, essa, essa tendência à frivolidade, assim. Eu sinto que esse é o maior desafio a assim, é conseguir equilibrar, que é óbvio que a gente vai ser frívolo, vai brincar, vai fazer uma coxiazinha, isso tudo também existe, é saudável, mas é, eu me pergunto por que, além da precariedade das nossas condições de trabalho, por que, que a gente não aprofunda né, nas práticas, nas práticas antes de entrar em cena. Tudo isso, eu acho que enfim... Eu acho também que, como fica todo mundo no teatro presente durante a peça, é como se todo mundo fosse espectador. A técnica, o coro tem esse papel quase que cúmplice do, do espectador, né? Só que as pessoas estão vendo, vendo aquilo várias vezes, não tem o frescor do público. E a gente tem que atuar, também tem um lugar da gente receber tudo como se fosse fresco, como se fosse a primeira vez. Né? e aí tinham várias coisas que, é, por exemplo, piadas, porque né, era uma peça que a gente atualizava sempre, trazia coisas novas sempre, né? E aí muitas coisas eram novas para o público, mas não era para toda uma equipe que está em todos os lugares do teatro. E se essas pessoas já ouviram essa piada e já não bate mais nelas, elas não, também muitas vezes não recebem como... né? Não tem mais aquele papel do, caraca, tô aqui, tô atuando, tô recebendo isso como novo. Então, eu acho que esse lugar também, às vezes, trazia. Porque, assim, ah, eu sei, assim, eu sinto isso porque muitas vezes, tipo, você traz algo novo que o coro não conhece, tanto que não dá nem pra ensaiar. Às vezes, tipo, você pensava, vou falar de tal coisa. Eu não levava, por exemplo, para o ensaio. Porque daí todo mundo já ia escutar e aí é muito diferente quando todo mundo escuta tipo de uma, uma primeira reação e eu sentia isso assim tipo porque às vezes você fala uma parada você tipo o coro nunca tinha escutado a técnica nunca tinha escutado é o zé catarina enfim que estavam lá nunca tinha escutado aí tipo uá, ria entendeu você surpreendia batia palma, sei lá e a, entendeu trazia essa e aí quando aí você tem que atualizar sempre tipo assim ah essa essa tá passada. Tá passada pra quem? Pro Brasil ou pra nossa equipe? Que já ouviu e já acha que já deu, sacou? E aí, esse lugar, assim, de como receber de novo, é uma coisa que, né? Enfim, parece que às vezes tem que, tipo, sempre tem que sem novidade É, e às vezes ainda, a coisa ainda funciona, e aí fica aquela coisa, né? Tipo, ai, Betina não funciona mais, ou sei lá, tal coisa não funciona mais. Metade, a outra metade fala, não, isso aqui é eterno, isso aqui você fizer daqui a cinco anos, é tá valendo. Eu acho que isso também era uma coisa assim importante nesse sentido. Eu fiquei pensando aqui agora com a, com a Camila falando. Eu sinto que chegou um momento que budiou mesmo, assim. Não sei se foi, se tem um recorte de do Rio de Janeiro, porque o que eu tenho no meu corpo, fisicamente, eu ia para o Rio e voltava, né? fazia a grande maioria, porque o ônibus vinha lotado, eu recordo disso, né? eu acho que primeiro o cansaço físico, era um cansaço físico mesmo, né? então tinha uma coisa de vou para o Rio, volto, tinha uma coisa, tinha um pouco disso, mas eu acho que chegou um momento também, que eu acho que, e, e é algo da nossa prática, né? do teatro, que é da escuta, eu acho que chegou um momento, que não houve mais escuta, eu acho que houve um momento que a gente estava muito. tudo estava muito reativo, eu recordo disso, era. Inclusive, até no... eu ri aqui sozinha, não sei quem fala, Clarissa, acho que trouxe uma essa... essa... dos corredores, né? Que a gente corria, que era uma maratona mesmo, e eu me recordo, eu, eu ri sozinha assim, ainda se assim você não encontra no meio desses corredores o couro outro, né? Porque se você encontra o couro outro, né? <risos> Com o, com o povo da terra, assim, era a galera, a gente não tava, ali não tinha coxia, porque quem tava ali, aí ia levar facão, ia levar de tudo, né, eu acho que tava nesse lugar, e aí, né, não tem, obviamente, não tem, assim, a, a gente serve para o espetáculo, né, não tem culpado, se um de alguma maneira se deixa bodear e a gente permite com aquilo, né, a gente, porque teve muitos bodes, né, Esse, por conta também da temporada, que foi muito grande. Gente, muitas, muitos bodes, a gente decapitou muitos bodes. É, que é isso, né? Aí, a gente, para evitar até os conflitos, a gente evita até de falar, né? Então, a, a conversa, a troca, né, para falar de como era aquele dia. É, a gente tinha receio de falar, não queria. Então, a gente ficava segregado. E era isso, né? A gente. A gente. Antropou, gente, a, gente, a gente comeu. Aquilo que, a gente, aquilo que a gente queria expor, né? Então era isso: eram os verdes, o amarelo e os vermelhos, ficou isso um tempo, até o final. E aí, quando falava, ai, vai voltar de novo, isso e eu me recordo disso, quando a gente saiu do Rio, e quando a gente foi para São Paulo, que a gente ia, entrou em temporada de novo, foi assim: ai, gente, de novo, nossa, mas a gente vai. E chegou um momento que, inclusive, a gente adoeceu, geral adoeceu. Foi antes da pandemia, rolou um. Um boró ali que todo mundo passou mal, todo mundo começou a ficar. Teve foi muito sarampo, estranho. Não teve sarampo, né, gente? Não teve sarampo? Ah, não é. Eu, não sei que eu não. Não. O sarampo, mas rolou uma outra parada que não era sarampo e que baixou e que baixou, contagiou já. uma galera, né? É, eu acho Será que, a que a gente era Covid? A, já, já? a gente baixou as guardas, sabe? Eu acho que a gente pegou o, o Deus do mau humor e, e foi difícil mesmo. Mas teve mas uma ele... coisa também que eu acho que é, que é importante, por exemplo, quando o Zé Ed quebrou o pé e, e aí assim, todo mundo mas como que vai ser, como que vai ser? E eu acho que no fim, aquela coisa dele quebrar o pé, ficou uma coisa tão interessante. A minha Siri também tá falando. É... Eu também esvaguei o dedo da cabela. É, gente, teve muito acidente, o, o Ciro quase perdeu o olho. É... Eu, eu rolei eu esse abri cara abri a cabeça de comigo. Cara, então... Eu caí no fosso, eu lembro muito bem quando eu caí no fosso. Eu caí no poço, nossa, desesperado. Caiu uma pedra na minha cara. Meu eu dedo não recuperou até hoje da cara, Xuxa. <risos> é, eu me lembro. Mas eu acho que, por exemplo, aquela coisa dele entrar mancando com aquela muleta. <risos> eu achava tão legal aquele demônio mancando, gente. Não sei, deu um charme para aquele demônio. E aqui, é que eu acho que é isso, veio uma coisa nova. Apesar de ser uma tragédia, né? trouxe um, um negócio que não tinha e, e ver ele assim subindo aquele negócio com aquelas duas muletas, era muito legal, era muito legal veio, o novo veio, veio seguro de saúde coletivo a partir desse espetáculo de <risos> é, exato seguro coletivo é, eu preferia ter ficado sem, essa, sem esse charme, é mais do, do meu olho pelo menos, esse eu, <risos> eu não queria mas foi enfim Gente, plano. até hoje eu abro porta e. Ai, tipo assim, uh, a cena da Xuxa. tipo então, assim, aquela coisa que fica. Até hoje não recuperou meu dedo da... de lá. E foi bem no começo da peça. Você faz. Eu fiz a peça inteira esse dia com um bombeiro me trocando, trocando minha roupa. Era assim, gente. Assim, olha! Mas até hoje não recuperou. <risos> Isso que é ser bombeiro no oficina, né? Uhum. Gente, teve aquele dia que teve um, um tipo um comecinho de um incêndio, né? Vocês estavam no antes? Claro, eu que fui a mais assustada, <risos> eu coloquei pânico em tudo. Aliás, o Pix é pra isso, né, gente, também, entre outras coisas que vai aparecer aí, porque... Não falamos até agora, né, do Pix na nossa bilheteria então, pra, virtual. Para quem está aí ainda, temos um Pix. Temos um Pix, então, gente, que é o nosso CNPJ. É, eu tinha aqui anotado, mas acabei de perder, que é 53, como é que é, Camila? 53, 2, 1, mil ao contrário, 36. É, é importante falar disso, porque a nossa bilheteria virtual, nesse momento, a gente vive essa hecatombe gigantesca. Está né? é, muito difícil para a cultura. A gente está aqui fazendo essa live, a gente não está fazendo a peça. E, e eu acho muito importante, nesse momento... É, colaborações, coproduções, uma coprodução, pessoa física. Eu sei que o Brasil inteiro está assim na real, né? Tá todo mundo assim muito, muito, muito, muito. Tem muitos movimentos sociais assim. A gente está num momento muito bizarro e esse trabalho ele ele precisa ter uma coprodução nesse momento do público do público mesmo, assim, que, que gosta desse trabalho, que quer que esse trabalho fique vivo, que ele permaneça, que ele supere essas fases, né? Porque eu acho que foi importante a gente falar desse, desse esgarçamento, desse apodrecimento, porque é isso, é para, porque a gente passa, né? A gente tem que passar, passar e comer, assim, essas coisas e, e ganhar uma imunidade, assim, para situações como essa, assim mesmo, né? de acordar todo dia assim pensar, nossa, o que, que eu vou fazer? Para que, que eu estou indo? Não, eu vou. Então, sacar, uma coisa que a Wally estava dizendo, sacar quem, quem a gente precisa, opa, vamos, vamos levantar, vamos levantar, assim, a gente conseguir. Então, esse trabalho, nesse momento, ele vive, eu sempre, como é que a Blanche de Bois faz? Eu sempre vivi da gentileza, de estranhos, <risos> assim, a gente, uhum. mais do que isso. Eu acho que a gente precisa de coprodução mesmo, assim, é muito importante colaborar. E o Pix é bom porque ele é muito democrático, né? Que você pode botar, assim, dois reais, cinquanta centavos, mil reais, é, porque é uma coisa, assim, fácil, desburocratizada e tem para todo mundo. É, lembrar da programação da semana, de, de, dessas lives que vão rolar, né? É, não lembro de qual que quais são, mas. Eu não aí. Então a gente está encerrando, é né? encerrando. É arquitetura, né? No papel. É... Então hoje somos nós, a atuação e direção. Na terça-feira, arquitetura e Figurino. Na quarta, música. Na quinta, vídeo. Na sexta, comunicação uhum. e mídia tática. No sábado, som. E no domingo, iluminação. E mais um encerramento do Zé. Uhum. Uhum. Uhum. Vou levar ela um pouquinho, gente. Por favor. Então, vem de Pix, gente. Vem de Pix. Vamos entrar. Tem, então, quem não, não conseguiu pegar os números, se não tiver aqui na tela, entra no Instagram. Rolando. Do Zona. Tá rolando. Vamos rolar né? na tela. É. Tem lá também no Instagram do para compartilhar o link com todas as possibilidades de doações colaborações. Vamos fazer esse movimento. E, Tias, é, é delícia estar aqui com vocês. Alimento muito. Prazer estar tá trocando com vocês aqui, ainda que digitalmente, mas a gente segue pulsando aí. On... Ah, hoje, hoje, ontem, ontem. É assisti... Sempre hoje. Hoje, aqui agora, quando assisti a Máquina do Desejo, também me senti muito perto. É... Sorte a é nossa. Obrigada mais uma vez por, in... por esse encontro. Eu amo vocês. Achei.